No mãos à obra desta semana, o que nós vamos fazer é resolver aqui um problema que existia nesta divisão, que era este vão entre a casa de banho e o quarto. Ele não tinha absolutamente nada, não é? Mas se calhar. Eles gostavam assim, não é? Não, porque eles tinham aqui uma cozinha que fechavam e abriam. Ah, okay. E eu fui à Le Merlin e vi esta porta de correr que faz todo o sentido aqui nesta divisão. Dá aquele toque industrial neste quarto clássico. Okay. Não é? E se mais tarde eles quiserem privacidade, vá, vamos lá, mete uma película de vidro fosco okay. e pronto, resolve a situação. Ou seja, tu resolves dois problemas, <risos> ficas com porta e com elemento decorativo. Exatamente, é só o elemento decorativo deste quarto. <risos> Maravilha. Agora explico como é que isto se monta. Olha, este sistema de porta com calha de correr é fantástico. É muito simples, o Romer tem, a, tem, a, tem as portas e as calhas e como tu podes ver, né? uh, é constituído pela calha que é fixa à parede e depois são colocados os rodízios na porta que trabalham na calha. tão simples, não é? Portanto, temos de ter alguma atenção em alguns pormenores, uhum. mas depois é fantástico. Vai ficar espetacular, esquece. Vamos a isso? Vamos, mãos à obra! Bom, e o primeiro passo, depois de perceber todo o material que veio e está tudo correto, o que eu preciso de saber é a altura da porta e a que altura é que vão ficar os rodízios, para quê? As duas coisas montadas eu vou ter uma altura máxima para saber a que altura é que eu vou colocar a calha. E isso é muito importante não podemos colocar a calha demasiado alta, porque senão a porta fica bem baixa, ou demasiado baixa para a porta roçar no chão. Portanto, esta fase é muito importante para me facilitar a vida. O que eu vou fazer é os rodízios vão já para o sítio deles. Bom, agora que eu já tenho os rodízios na posição que eu queria, o que é que eu vou fazer? vou tirar a medida desde o chão até à base do rodízio para ter a medida total da porta. Ou seja, porta com rodízios para depois transferir para a parede. Mas atenção que eu vou dar mais entre meio centímetro a um centímetro para ter uma folga por baixo. E ainda tenho mais folga porquê? Porque os rodízios, como são afináveis, ainda posso ir mais para cima ou mais para baixo. ok? Bom, e agora com a calha nivelada e no sítio que nós queremos, na altura correta, fizemos as marcações no sítio onde vamos colocar os parafusos para segurar a calha. Cada calha tem o seu sistema de fixação. Neste caso, o sistema de fixação são estas peças que depois de encaixarem na calha, ao mexermos a peça, vamos fazer com que ela tranque na calha, o que faz com que este sistema seja mais confortável para a montagem. Depois de colocada e de nivelada, nunca se esqueçam. Na parte de baixo da porta, tem que levar sempre esta guia. Para quê? Para que a porta não faça este movimento. Mas para isso têm que acertar primeiro, perceber a posição dela e depois é que fazem a marcação.